Boa noite a todos, meu nome é Celene, para quem não me conhece, eu vou fazer a preleção da noite de hoje, mas antes eu gostaria de convidar a todos vocês a fecharem os olhos para a gente fazer a nossa prece inicial. Vamos assim nos deixando envolver pela tranquilidade do ambiente, pela música, não pela propaganda, pela, pela música, pela tranquilidade, pela paz que, que nos envolve nesse momento. Vamos assim, inspirando e expirando, para que possamos nos conectar com esse momento, com aqui e agora, para que quando sairmos daqui, se, trouxer, se trouxermos alguns problemas, podemos... Nesse momento, deixá-lo para o lado de fora e sair com as possíveis soluções. Vamos inicialmente cumprimentando o nosso anjo de guarda, esse amigo que está sempre ao nosso lado, nos protegendo e nos intuindo, nos abraçando nos momentos difíceis. Possamos nesse momento sentir o seu amor a nos envolver. Cumprimentemos também o mentor desta casa, que desde cedo, juntamente com os trabalhadores espirituais, puderam estar aqui preparando este ambiente sereno e tranquilo para estarmos aproveitando dessa tranquilidade e desse ambiente de cura. E assim, mais serenos e tranquilos, possamos agora... Colocar em nossa tela mental a figura de Maria, nossa mãe. Essa mãe querida que nos pega no colo, nos carrega pela mão, se alegra com as nossas conquistas, se preocupa com as nossas dificuldades e está sempre pronta a nos ajudar. Possamos, uma reverência, agradecer todo esse amor que nos envolve. E assim possamos agora colocar na nossa tela mental e no nosso coração a figura do nosso irmão Jesus. Ele que com sua tranquilidade, com o seu olhar sereno, nos ajuda nos muitos momentos que nos dispomos a estar com ele. Agradeçamos estas muitas oportunidades. E assim, com Maria e com Jesus, na nossa tela mental, na nossa mente e no nosso coração, possamos nos dirigir ao Pai da vida, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, agradecendo os muitos presentes que a vida nos dá por meio dos muitos ensinamentos, dizendo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.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 O tema do Evangelho é a perfeição como meta, que é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gostaria de começar lendo apenas o primeiro trechinho uh, do capítulo, né? é o item 1, um, que se chama Caracteres da Perfeição. Ele diz assim, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudades os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Se depois, vós outros, perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Que está em Mateus capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Bom, essa frase que uh, Jesus né, nos fala, né? Sede perfeitos como perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Evidentemente que quando ele está falando isso, ele não está se referindo a perfeição divina, mas é uma perfeição relativa, que é esse objetivo de estarmos aqui encarnados, é esse objetivo de muitas das muitas provas e expiações pelas quais a gente passa ao longo dessa existência e de muitas outras para a gente chegar nessa perfeição relativa. Uh, Jesus em outras passagens, né, que está em João ele fala assim, né? ele acredita nessa nossa capacidade de sermos perfeitos, de buscarmos a perfeição. Que quando a gente fala, né? assim, né? a gente para para pensar, e quando a gente lê depois, o, no capítulo seguinte, o homem de bem, a gente vê que a gente está um pouco distante desse homem de bem proposto aqui no capítulo. Uh, mas ele fala assim... Vós sois deuses e também vós podeis fazer o que eu faço. Com isso, o que ele está querendo dizer para a gente? Ele não está querendo dizer que a gente vai fazer milagre, que a gente vai fazer uh, transformar uh, a água em, em vinho, mas que a gente pode, com as diferentes provas pelas quais a gente passa, com a nossa capacidade, a gente pode, ao longo das nossas encarnações, evoluir. Se a gente lembrar né das explicações, né da, do que está lá, uh, que a doutrina nos coloca. Cada um de nós foi feito simples e ignorante. E olha quanta coisa que a gente já conseguiu evoluir. Vamos pensar em termos da humanidade... E vamos pensar um pouquinho na gente mesmo, né? O quanto a gente já conseguiu evoluir. Só que essa evolução uh, não é para ontem, né? Essa evolução, ela é devagar, ela é lenta, como a natureza. A natureza tem os seus, uh, os seus ciclos, né? A gente planta... Uma semente, ela não vai brotar de hoje para amanhã, mesmo aquelas que a gente planta, assim, para as crianças enxergarem a, a germinação, aquelas sementes da, da horta que, é mais, que cresce mais rapidinho, mesmo essas têm o seu tempo, tem o seu ciclo. E nós também temos o nosso tempo e o nosso ciclo. Depende das escolhas que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida né uh, e depende da minha vontade de me tornar uma pessoa melhor às vezes eu estou passando por uma dificuldade né uma doença uma depressão uma ansiedade que hoje está uh, pós pandemia está tão assim uh, nos chamando vamos dizer assim né está tão presente a gente vê muitas pessoas sofrendo com a ansiedade com a depressão se eu escolho estar na companhia de pessoas que uh, só me colocam para baixo, só falam coisas negativas, eu vou continuar na ansiedade e na depressão. É uma escolha que eu tô fazendo, né? Então, ou eu posso tentar resolver esse problema buscando o, o, o médico, porque uh, de, dependendo de algumas doenças, a gente precisa mesmo do médico, né? Uh, ou então, eu vindo, na, buscando essa ligação com Deus, né, que é a religião, uh, seja lá na igreja, seja uh, no culto, seja aqui na casa espírita, enfim, esse lado religioso, né, uh, enfim, eu buscar uma forma de eu me conectar com Deus, de eu tentar encontrar essa minha essência de como Jesus fala, né, para a gente buscar ser perfeito como perfeito é nosso Pai que está no céu. E também para que a gente é um pouquinho Deus. Nesse sentido da gente uh, operar os milagres dentro da gente quando a gente realmente quer. Se a gente olha, né? Eu, eu não lembro onde que eu vi há uns dias aí atrás que a pessoa falava assim... O que ela diria para ela mesma, então eu Selene, o que eu diria para a Selene de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, né? Então, o que eu uh, posso, olhando para mim lá atrás, até quando eu estava pesquisando isso aqui, eu achei um, um texto que eu escrevi sobre a perfeição aqui de uma preleção que era de 2010, ou seja, de 12 anos atrás, né? Então, aquela Selene que escreveu aquele texto e a Selene que escreveu esse para conversar aqui com a gente, né? Uh, o que mudou? O que eu consegui evoluir? Eu tenho certeza que todo mundo aqui evoluiu alguma coisa, né? Uh, mas a gente também tem uh, outras coisas para se melhorar, outras coisas para evoluir, porque a gente vem vindo, né? Uh, de outras vidas e que a gente vai trazendo Assim, as dívidas lá do passado, os defeitos, os vícios. Às vezes, eu posso, nessa existência, resolver alguns e eliminar, né? Mas tem outros. Então, uh, essa, essa, essas coisas, essas sombras do passado que a gente traz, que às vezes muitas vezes emperra esse nosso desenvolvimento, mas eu preciso ser forte, né, uh, para superar essa dificuldade e uh, buscar essa perfeição, né, essa perfeição um, parcial, né, relativa, como eu disse. No livro, ele, uh, aqui no Evangelho, depois se vocês lerem, né, o os demais, não sei se é o capítulo inteiro, mas abre o capítulo e lê alguns outros itens, né? Ele vai falar como eu disse do homem de bem, mas ele vai nesse mesmo aqui ele vai explicar quais são esses caracteres, essas características da perfeição. Que seria amar os ele fala assim, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, que na verdade ele está nos mostrando a questão da caridade, né? a ideia da caridade, a ideia de eu uh, não desejar o mal para o outro, uh, de, eu não, uh, de eu não guardar a, as mágoas, os rancores, eu buscar o perdão, que é uma coisa tão difícil, né? É um exercício que é diário que a gente tem que fazer Mas a gente tem que pensar Que eu preciso tentar consertar Como dizia meu ex-marido né? Porque senão, como eu dizia o meu ex-marido Vamos tentar acertar nessa existência Porque senão na próxima vai ser pior né? A gente já viu que como marido e mulher não dá muito certo Então, mas vamos tentar acertar nessa existência uh, O que for possível ser acertado né? Mas eu preciso também estar aberta para esses acertos. Né? Então, isso nada mais é do que a prática da caridade para com o próximo e principalmente para conosco. Porque quando a gente pratica o bem, o bem volta para a gente mesmo. E ele nos enche de coisas boas, ele faz a gente enxergar a vida sobre outros aspectos. É uma evolução, certo? Como eu disse lá no começo. É uma evolução gradual, é assim como a natureza. Às vezes, uma existência a gente não consegue, a gente precisa voltar na outra. Né? Nessa, a gente até tem a consciência. Vou tentar resolver aqui para não levar para outra. Mas, às vezes, lá dentro do fundo do meu coração, eu não consigo fazer isso. Então, é essa perfeição que uh, o Evangelho nos convida. E como que eu vou fazer? Como eu disse, praticando a caridade para com o próximo que retorna para a gente mesmo. Nos mirando no exemplo de Jesus. No livro dos Espíritos, na questão 625, ele pergunta assim, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? quem é que vocês acham que foi? Jesus, né? E aí ele fala assim, Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado de espírito divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a Terra. Então a gente se mirar no exemplo de Jesus, né? tanto que ele sofreu e ele não ia lá se lamentar para a mãe dele nem para o pai dele, mesmo na hora que ele estava lá na na cruz. Né? Ele não reclamou para o pai. Lógico que a gente, vocês vão a gente tá muito longe disso, estamos muito longe disso, mas a gente pode tentar nessas pequenas coisas. Cada vez que a gente vem aqui, cada vez que a gente ouve a preleção num outro momento online, cada vez que eu paro para olhar dentro de mim, cada vez que eu pratico o Evangelho em casa, que eu coloco o que eu escutei aqui, o que eu li no Evangelho, no meu trabalho, no meu lar, que é o lugar que a gente precisa desenvolver. Né, uh, que é onde a gente tem a possibilidade de nos desenvolvermos, porque lá a gente tem que relevar muitas coisas, a gente tem que desenvolver a paciência, a resignação, o desapego. Né? Então, uh, que a gente possa, mesmo num momento de doença, a gente uh, saber que a efemeridade da vida, tudo tão rápido, Hoje eu tô aqui, amanhã não sei, Amanhã não, né? Não sei se eu consigo fazer chegar na minha casa. Uh, mas a, a, a gente tendo isso claro e fazer do dia de hoje como se ele fosse o último dia, né? Então, não deixar para amanhã falar para o meu filho, para minha filha, para o meu marido, para minha mulher o quanto eu amo. Uh, eu, eu poder agradecer infinitamente a todas as coisas que eu tenho, positivas ou negativas, porque as negati é com as negativas que eu aprendo muito mais do que a, as positivas e eu estar aberta a isso, certo? A tudo isso. Um outro ponto né, que a gente não pode hum, esquecer dentro dessa conversa, é a gente pensar nessa ideia, nessa ideia de perfeição que está aqui no Evangelho e a ideia de perfeição que muitos de nós acaba criando, que é o perfeccionista. Perfeição e perfeccionismo são coisas distintas. Essa perfeição é essa ideia que nós estamos colocando aqui que o Evangelho está nos ensinando. O perfeccionismo, quem é psicólogo, né, que estuda isso pode sabe muito bem que ele pode se tornar uma doença, né? Porque o, o perfeccionista, vão pensar, aquela pessoa que tudo que eu não posso largar assim, que eu não posso largar o óculos aqui, que aqui tem um negocinho que eu tenho que tirar, né? Uh, essa, eu não estou querendo dizer que a gente tem que fazer as coisas da gente, tudo de qualquer jeito, não é isso? A gente tem que fazer o melhor que a gente pode. Quando a gente tem a lição de casa, né? A gente, quer, a gente tem que fazer bonitinho, vai fazer de qualquer jeito, uh, garrancho. Mas a gente vai fazer o melhor que a gente pode. Mas a gente, precisa, a gente não pode, uh, às vezes, exigir da gente além daquilo que a gente pode dar. O perfeccionista, na verdade, uh, ele, ele é uma pessoa... Traz, vamos dizer assim, ele ouviu muito na vida dele, a, os pais, né? Daí vamos pensar um pouquinho quem é pai e mãe. Esses dias eu estava conversando com duas amigas, né? Uh, e a gente estava falando sim, né, dos filhos quando eram pequenos, na hora da lição de casa. A voz, assim, né? Eu fazia arrancar folha, tinha que fazer beito, que não sei o que. E hoje as meninas estão grandes, os filhos estão grandes, né? Uh, e cada uma é de um jeito. Talvez então, ela falando assim, sim, sim. nossa, eu devia menos do jeito que eu fiz, né? Uh, que bom, porque ainda a gente uh, pode se arrepender e tentar consertar, né? Uh, mas, às vezes, a, a, gente, a, a, a gente, enquanto pai, fala assim, se você não fizer direitinho, não gosto mais de você, né? Essa frase, a gente, em pleno século XXI, ainda a gente escuta. E quando eu falo isso... Eu estou dizendo para o meu filho, eu estou dizendo para ele que ele tem que se fazer tudo muito certo, porque o meu amor depende do que ele vai fazer. E às vezes, ele não consegue fazer aquilo, certo? Ele não consegue fazer aquilo da melhor. Uh, do jeito que eu quero que ele faça, né? E ele tem o tempo dele, né? assim como todos nós temos o nosso tempo de aprender. E. Daí quando eu exijo muito, e isso é uma coisa sempre, como que essa pessoa vai crescer? Vai crescer acreditando que para ela ter o amor, ela tem que fazer tudo lindo, maravilhoso. E numa dessa que é o perfeccionista, ele acha que nunca, ele acha que ele não pode errar. Ele acha que. Então é aquela pessoa que começa a fazer um serviço, nunca o serviço vai.. nunca não. Demora muito para acabar, porque é muito cheio de detalhes. Então ele está fazendo, ele resolve que ele vai limpar aquela, aquela persiana. Então ele vai tirar um por um, ele vai passar o pincelzinho para tirar o pozinho do negocinho. Aí depois ele tem que passar o pano certinho de um lado, certinho do outro, já até cansou, né? E assim ele vai, veja quantas tem, ele tem a parte de cima, então isso demora a eternidade. Eu não estou dizendo que a gente tem que limpar e tem que fazer de qualquer jeito. Mas é que para a pessoa perfeccionista, ela sofre muito com isso. Então, uh, se a gente se encaixa dentro desse perfil, a gente tem que pensar um pouquinho uh, e a gente se dar a chance de se tornar um pouquinho, uh, cuidar disso daí. Né? A gente precisa mesmo de um cuidado disso daí, porque isso não é essa perfeição que está colocada aqui. Mas a gente, né, é essa questão à parte, a gente tem que pensar, perseverar, né, lembrar do que Jesus falou, né, que a gente tem a possibilidade de, que por meio do trabalho e do tempo, do passar do tempo, a gente consegue melhorar e se tornar uh, uma pessoa melhor encarnada aqui na Terra e a gente dá um passinho na evolução espiritual. A escada é grande, né? Até a gente se tornar um espírito é. evoluidíssimo. Mas, e a gente tá aqui embaixo, mas a gente não pode se desanimar. Porque tudo tem o seu tempo e a gente tem que estar aberta. Vamos lembrar lá, né? A, a, o que eu vou, como que eu era lá no passado e como que eu estou hoje. Como será que eu vou estar daqui 10 anos, né? Será que eu tô nesse plano, se eu tô no outro... Se eu estando aqui, eu estou conseguindo fazer o meu melhor? E dentro né, desse livro que eu gosto muito de trazer aqui, O Vivendo o Evangelho, desse item nas características da perfeição, ele fala isso, ó. Você busca a perfeição com perseverança. Então, ó, a perfeição como meta, eu vou precisar de muitas existências, para eu chegar nessa perfeição relativa, mas eu posso hoje começar a me transformar. Né? Nessa existência, no dia de hoje, começar a me transformar, mas eu preciso perseverar. Então, aí ele fala assim, ó, busca no amor, sacrifica-se, sofre e percebe que ainda tem raiva. Então, às vezes a gente tem... A gente ama a pessoa, a pessoa não corresponde, a gente sabe que, que, que não, não, isso não é um problema, mas a gente fica com aquela raiva lá no né? aquele ranço, coração peludinho. Busca na caridade, dedica-se, ajuda e percebe que ainda é egoísta. Eu vou dar as minhas coisas, eu vou ouvi-la, mas pensando no relógio... Ou então, não, isso aqui eu não deveria ter dado, eu me arrependo de dar isso aqui, não devo dar isso numa coisa material. Imagine quando se trata do nosso tempo. Busca na concórdia. Fala, argumenta e percebe que ainda se irrita. Busca na paz. Conversa, harmoniza e percebe que ainda é agressivo. É que nem quando na classe a gente fala assim. Ah, você está no silêncio, falando... Aí você falou uma vez, você falou duas, aí o seu tom de voz vai levantando. A gente não pode gritar e vai levantando o tom de voz. Então, a mesma coisa na vida, né? Então, eu preciso uh, estar perseverante, vendo aquilo que eu preciso mudar e perseverar. Uh, busca na humildade, suporta, silencia e percebe que ainda é o orgulhoso. Mas nada dessas coisas que estão aqui, como ele está... Tudo que a gente está tentando fazer tem um porém, né? como está escrito aqui. Porém, a gente não pode deixar se levar por esse porém, por esse mais, por esse entretanto. A gente precisa uh, estar aberto a tentar de novo. Então, eu, hoje eu perdi a paciência. Eu não tive a paciência. Mas amanhã, eu vou respirar fundo, amanhã eu vou tentar fazer de um outro jeito. Eu, porque aquilo vai voltar de novo pra gente, né? Busca, na, busca no perdão, esquece, conforma e percebe que ainda lá no fundinho quer se vingar. Busca na solidariedade, ampara, serve e percebe que ainda está competindo. Busca na paciência, compreende, aguarda e percebe que ainda é agitado. Ninguém é perfeito, nenhum de nós. Mas cada um tem o compromisso de tentar o esforço na prática do bem. É isso que Jesus espera de cada um de nós. E que a gente possa sair daqui com essa reflexão, né? como que eu estou buscando essa minha uh, perfeição, a perfeição que Jesus uh, nos coloca como meta. Que a gente possa refletir né, durante a semana, ler o capítulo, o capítulo é o item 3, o homem de bem, né, que faz a gente refletir bastante sobre essa questão da prática do bem, e dessa questão da perfeição tem a parábola do semeador tem outras aqui mas esse o homem de bem aqui é algo para gente também refletir dentro dessa busca da perfeição como meta não achando que a gente está longe sabendo que a vida tem o seu tempo e que pelo trabalho pela nossa perseverança pela nossa autoformação aqui aqui dentro né a nossa a nossa perseverança interior, a gente consegue uh, se tornar uma pessoa um pouquinho melhor e dar um passinho nessa busca da perfeição. Convido vocês a fechar os meus olhos novamente para a gente fazer nosso exercício de doce. Vamos então, de olhos fechados, imaginar uma luz muito brilhante, saindo dentro do nosso, de dentro do nosso coração e se encontrando aqui no centro dessa sala. Essa luz que brilha, que reluz, que amplia os nossos olhares, possa que com ela nós possamos levar essa compreensão, os bons as boas energias nela contidas, em primeiro lugar, para cada um dos pontos, dos cantos dessa casa que nos abriga, para inundar o coração de cada uma das pessoas que está aqui nesta nessa noite, os que estão nos ouvindo ou os que irão nos ouvir, uh, que essa luz possa chegar aos nossos lares. Enchendo cada cantinho de compreensão, de paciência, de perseverança, de perdão. Que possamos levar essa luz aos nossos locais de trabalho. Uh, que ele possa ser inundado pelas uh, boas vibrações, pelas flores, pelas cores e pelos perfumes. Que nós possamos desenvolver a nossa paciência em cada ato. Do nosso, da nossa rotina de trabalho. Vamos levar essa luz aos governantes, em primeiro lugar, dessa cidade que nos acolhe, do nosso estado, do nosso país, de todo o mundo, principalmente nos lugares onde exista a guerra, onde, exista, onde existam as necessidades materiais e espirituais. Que essa luz possa ser levada também aos asilos, aos leprosários, aos hospitais, a todos os pontos, aos, aos presídios, aos lugares onde exista pessoas sofrendo por necessidades materiais, físicas ou espirituais. E que novamente possamos trazer essa luz. Aqui, para voltarmos aos nossos lares, recarregados de boas energias, recarregados no propósito de nos melhorarmos. Que assim seja. Uma ótima semana para vocês.